Ele, ele nasceu, é, é um programa estadual que nasceu aqui em 2011, no início da, do governo do dele, né, do, do governador, é, em março de 2011. Mas ele foi inspirado numa experiência do município paraense de Paragominas, cujo secretário, Felipe, nos honra aqui com a presença dele. Foi, na verdade, ele, o e eu também estava presente lá nos primórdios, porque era assessor jurídico da prefeitura lá de, de Paragominas. É, em 2008 nós lançamos um projeto local chamado Paragominas Município Verde, tem, tem o mesmo nome, né? eu digo assim, o estado até colou o nosso nome lá, mas foi bom porque é, é, o, o projeto Município Verde já era conhecido, né? Paragominas já era conhecida pelo seu trabalho em 2011, quando o programa estadual foi lançado. E a história, acho que muitos já conhecem, mas aí podem pesquisar nos sites, no Youtube, tem um vídeo que conta essa história. Paragominas Minas, em 2008, ingressou, foi um dos municípios que ingressou naquela primeira lista de municípios desmatadores, né? e o município tomou um tipo diferente, ao invés de ser reativo, de contestar os dados, de criticar a medida, ele foi proativo, ele lançou um programa, que foi esse município verde, onde ele passava a exercer um maior protagonismo na, na agenda do ordenamento ambiental, do controle ambiental. Indo a campo, inclusive, para trabalhar a questão do desmatamento. O Felipe na época não era ainda o secretário, ele era o coordenador de meio ambiente e ele ia no carro dele, no ninho dele, perseguir os focos de desmatamento. A gente fez um, um acordo, um convênio com o Imazon, o Amazon mandava uns boletins mensais para a gente de alertas do SAD, porque a gente não tinha uma frequência mensal e nem customizada para o município de alertas do DETE. Né? o Imazo, então começou a customizar um boletim e todo mês mandava para o e-mail do prefeito e do Felipe, o Felipe no dia seguinte estava em campo indo ver que focos era aquele seis focos, cinco focos, sete focos né? e identificava a causa então depois de algum tempo ele, ele percebeu que a grande maioria 90% dos focos de desmatamento tinha a ver com uma produção de carvão e aí a prefeitura fez uma fiscalização mais intensiva quer dizer, identificou o que causava qual era o fator de pressão para o desmatamento no município e passou a trabalhar a partir daí. E também fez um trabalho muito grande no, no Cadastro Ambiental Rural, com o qual nós tivemos o apoio, já numa segunda etapa do Programa Municipal da TMC que também nos ajudou bastante, inclusive quebrando paradigmas. A TMC montou um escritório dentro do Sindicato Rural dos produtores. Né? Então, e onde antigamente não se falava com o produtor. Hoje até é bacana ver, que nem eu vi o Globo Rural lá, ah, ONG, produtor, amigo, defendendo coisas comuns, mas isso há seis anos atrás, na região de Paragominas, era um paradigma. Então, é, aí o produtor se sentia mais confiante para ir lá. Ele, antes de fazer o cadastro ambiental, ele discutia né, como que ele regularizaria aquela propriedade dele. Então, tudo começou lá. Então, todas essas lições, esses princípios, é, o, o Adnan, que era o prefeito, também liderou um grande pacto local. Mais de 50 entidades, as assinaram um pacto contra o desmatamento zero, né? é, é, é, a favor do desmatamento zero, né? é, é, liderando, e as pessoas começaram a sensibilizar que o desmatamento não era mais sinônimo de desenvolvimento. Então, todas essas iniciativas que foram acontecendo em Paragominas, muito na base da tentativa e erro, é, serviram de, de experiências de inspiração para o governo do Estado. Em 2011, a gente lançou um programa que segue esses princípios, né? Tem que fazer um pacto, o um avanço no cara e é isso que eu vou mostrar rapidamente aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso programa, ele está ligado a É uma secretaria, a coordenação dele, o programa perpassa várias secretarias. Eu tenho o programa Municípios Verdes na SEMA, fazendo cara, eu tenho na Imater, eu tenho no Ideflor trabalhando a questão de recuperação de áreas, eu tenho no ITER para regularização fundiária. Então ele é um programa transversal que passa várias secretarias, mas ele é diferente porque tem uma coordenação é, é, do programa, ele não fica soma, né Então nós fazemos essa coordenação. Essa coordenação está ligada a uma secretaria extraordinária do programa que está ligado diretamente ao gabinete do governador, à Casa Civil. E a gente divide a nossa atuação em três grandes eixos de ação. Né? Ah, o primeiro eixo é o ordenamento ambiental e territorial, que trabalha com a questão do controle do desmatamento, do cadastro ambiental rural, a questão do assentamento, que se traduz no fato de a gente precisar organizar a casa, organizar o território. Quer dizer, quando eu entro no município, a gente faz o pacto, o município entra no programa, o primeiro passo é, vamos fazer o cadastro. Porque sem o cadastro, sem o mapeamento do território, quem é quem, onde está a floresta, o que tem de APP, quais os passivos, né? você de fato não consegue avançar. Sem o mapa, você não consegue avançar é, na gestão ambiental. Primeiro é preciso ter o ordenamento para depois poder fazer a gestão. Então vamos lá. E o que, que a gente avançou nisso aqui, em termos de ordenamento? Nos termos de cara, a gente conseguiu avançar bastante nos últimos anos. Em 2010, nós tínhamos 20 mil cadastros, né? em 2014, esses são dados de junho, a gente estava com 109 mil cadastros, então um crescimento de quase 500%, hoje já estamos com 130 mil, então o cadastro continua crescendo exponencialmente. Em termos área nós saímos de 12 milhões de hectares, para 35, agora já passou de 36 milhões. Pode dar um clique, aqui mostra esses números de forma mais específica. Então, crescemos bastante no cargo com várias medidas, né? É, sejam os produtores rurais fazendo cadastro organizações do terceiro setor, Amazon, TNC, IEB, ISA várias instituições apoiando o cadastro o governo através da Emater, do Programa Paragural do Programa Municípios Verdes o Ministério do Meio Ambiente então vários atores fazendo cadastro, além dos produtores é, espontaneamente fazendo cadastro. Então, lançamos uma campanha também, né, é, estimulando os produtores a se cadastrar, orientando, mostrando o lado bom do cadastro e o lado bom de produzir sem desmatar, a gente, o nosso lema, é produzir sem desmatar, começa a olhar para isso como um bom negócio, mostrando como essa questão da sustentabilidade, da regularidade ambiental está, está cada vez mais entranhada nos agentes financeiros nas cadeias produtivas. Então, toda essa soma, digamos, de, de, de, de fatores, aí criamos também alguns, algumas amarras na lei para conceder benefícios, é, tem que ter o cadastro, incentivos ao cadastro, como foi o caso do ICMS Verde. Então, o município que tem mais cadastro recebe mais um repasse do ICMS. Então, a gente criou um monte de, de coisas, é, mas no sentido de empurrar e de puxar o, o, o, o cadastro ambiental rural para que ele cresça. Porque a gente tem essa visão, o cadastro para nós é o, é o coração do, do controle ambiental rural. Sem o cadastro eu não tinha o que fazer, eu não conseguiria dar outros passos é, para melhorar a nossa gestão. Ok? Pode ir. Tá, na parte, então, esse foi o cadastro. Na parte do desmatamento, eu vou colocar um pouco do, do que, o que é a dinâmica aqui no estado do Pará. Né? Primeiro, olhando rapidamente os números, a gente teve no ano passado um aumento do desmatamento na Amazônia e também no Pará. A Amazônia subiu 28% em 2013, em relação a 2012, o Pará subiu mais, 37%. Ainda assim, como no Brasil, foi a segunda melhor taxa histórica, mas nos traz aquela inquietação. Como diz uma publicação aí feita pelas organizações, isso foi, será um ponto fora da curva ou foi fora do controle? Quer dizer, o que está acontecendo? É um repiquete, como o governador nosso falou do dia, um repiquete de do desmatamento ou não é? Quer dizer, o que, o que de fato está acontecendo? E esse trabalho do município dos municípios verdes, como hoje vários municípios recebem esses boletins que Paraguam recebiam, vão a campo e nos noticiam o que está acontecendo, eu tenho os relatórios. Eu não, faço, eu não falo com base em marcha satélite, eu falo com base em campo. Eu sei o que está causando o desmatamento nas regiões do estado do Pará. Sei se é boi, sei se é assentamento, sei se é soja, se é carvão, a gente sabe que está por trás da dinâmica né? é, do estado. Né? É, a, a, com relatos em fiscalização, mas com relatos em verificação de campo, de, de municípios. A gente tem isso documentado. Então, isso nos dá uma base boa para a discussão uma empoderação grande. Então, de fato, se tiver uma subida, é preocupante, esse desmatamento agora, o número de 2014 ainda não saiu, vai ser anunciado antes da copa. Eu acredito que ele deve estar levemente superior ou levemente inferior aos números do ano passado. Não vão ter grandes ganhos. Né? A gente estava indo muito bem até o mês de abril, maio, mas quando saiu as nuvens, começou o verão, o desmatamento pegou uma escalada muito grande. Então, em junho e julho, a gente basicamente recuperou é, é, o, a, a, o que tinha ganho no, no ano anterior, né? de, porque o desmatamento deu uma reduzida, depois desse repica ele caiu, né? mas quando foi agora no, no início do verão ele voltou a crescer. Na verdade a gente tem sentido uma mudança na forma de desmatar. Ah, o, o desmatador que antes ia no verão, porque é mais, mais fácil desmatar no verão, você não enfrenta a lama, não enfrenta a doença, mas, mas o satélite pega, então agora ele desmata no inverno. Então, você passa o inverno todo às cegas, você não sabe, mas os caras estão em campo te matando. Por isso que quando limpa a nuvem, junho, julho, vem aquele explosão do desmatamento. Mas por quê? Porque o trabalho já foi feito no inverno, porque ele sabe que ali o Ibama tem dificuldade de detectar. Né? É, só consegue expor for com um denúncia ou sobrevoa. A Amazônia é pequena, né? então não dá, dá para sobrevoar tudo. Por isso que novas tecnologias precisam ser adicionadas, o Ministério do Ambiente já anunciou o radar e tal, mas até agora não está funcionando, não estamos com isso operando na prática. Né? Então, a gente precisa dessas novas tecnologias para poder detectar desmatamento em período de fogo. Ok, mas quando a gente faz uma análise, a gente também não pode olhar apenas o dado de um, um primeiro ano para não colocar tudo a pegar, então agora subiu, acabou tudo. A política de controle de desmatamento não funciona, não. A gente tem que olhar também, dar um, um passinho atrás e olhar um pouco a, a, um bloco de anos, uma série um pouco mais histórica. Então, de 2011 a 2013, se eu olho o conjunto de três anos, o desmatamento na Amazônia caiu 9%, no Pará caiu 21%. Então, E essa subida, não, não, não voltamos a ter a hiperinflação, digamos, aquela taxa descontrolada do desmatamento. Ela subiu, é a segunda melhor taxa da história, mas isso não relativiza o problema. Né? Significa que a nossa preocupação é estar vendo uma inversão da tendência, Estava é, em tendência de queda e agora está é, em tendência de subida. Então vamos ver o que, que os números dizem. Os dados do DTS que saíram semana passada são novamente preocupantes. Nós voltamos a ter em pleno verão a Amazônia novamente subida. Não sei se tem a ver com o processo eleitoral, não sabemos ainda qual as causas, mas temos que, que estudar. O fato é para mim que nós chegamos no que eu chamo de núcleo duro do desmatamento estamos chegando no osso. Né? A parte mais fácil de cair já caiu. Agora, para cair o desmatamento, a gente vai ter que precisar, talvez, de um novo pacote de medidas e é, ser persistente. Não Podemos também perder o foco, abandonar é, políticas que deram certo, mas saber manter o que deu certo e inovar naquilo né, que precisa ser inovado. Vamos lá. Então, dito isso, aqui no Pará a gente classifica essa dinâmica do desmatamento em, em, de três naturezas. Uma que a gente chama a natureza convencional do desmatamento que é o um desmatamento que ocorre naquelas áreas privadas, posses ou propriedades consolidadas, onde tem lá um fazendeiro, do grande ao pequeno, que já está há 10, 20, 30 anos na terra, já está lá há muito tempo, e que quer, desmata porque quer ampliar a área de cultivo. Então, ah, botar um pouco mais de boi, um pouco mais de grão, a rocinha dele, então, é o que eu chamo de desmatamento tradicional, convencional. Esse desmatamento, vocês vão ver no ele caiu bastante... Nos últimos anos do Estado do Pará, porque a política do cara, essa política do controle do crédito, ela funciona nesse cidadão. Uma outra dinâmica é a dinâmica dos assentamentos, que é um desmatamento que a gente não enxerga durante o ano, ele só aparece quando vem o dado do PRODES. Por quê? O DETER pega acima de 25. Hectares e aqui são micro-desmatamentos. 6, 7, 8. Quer dizer, o prótese não pega, o sádio de Amazon, a maioria das vezes não pega, mas quando vem o dado do, do prótese consolidado, a gente te assusta. Então, buh. esse desmatamento já representa uma parcela significativa, mais de 30% do que se desmata hoje no estado do Pará e também na Amazônia. Né? Ele, ocorre, ele ocorre em todo o estado, eu tenho assentamento aqui, eu tenho assentamento aqui, mas com muita força na Transamazônica, que é um local de que a ocupação foi feita na base do assentamento. E aí a gente tem o principal vetor hoje do desmatamento, que é o que a gente chama de desmatamento especulativo, que ocorre na zona de fronteira. Então é maciçamente um desmatamento de gente nova chegando do no Estado, ou de novos empreendimentos no Estado, que ocorre em unidades de conservação e terras devolutas, terras públicas, florestas ainda não destinadas. Sobretudo em áreas federais, porque essa jurisdição aqui é toda federal. E eu não digo isso no sentido de transferir responsabilidade. Não. É tudo o Estado do Pará. Mas ocorre. E aqui a gente tem grandes empreendimentos se instalando. Eu tenho Belo Monte, eu tenho as cinco hidrelétricas do Tapajós projetada, eu tenho o asfetamento da BR-63, eu tenho os cinco portos de milite de tuba para escoar a soja, então eu tenho um grande fim. De econômico ali, de expectativa e isso valoriza a terra e aumenta o grau de especulação e as pessoas estão vindo ocupar para desmatar. Né? Quem tinha uma área de floresta quer desmatar um pouco para virar fazenda, tem negro de fora comprando, tanto assim que em agosto agora teve aquela operação castanheira da Polícia Federal que prendeu uma quadrilha que atuava em novo progresso fazendo corretagem do desmatamento, desmatava para vender a área desmatada, e não, olha, eu já vendo tudo resolvido, até, tipo assim, tem até o kit advogado, de, defende a multa do Ibama, faz o carro, busca lá, quer dizer, é, os, os áudios, a, a imprensa acabou não mostrando é, todos os áudios, é, é, é, que são estabelecedores, a banalidade com que é tratada a questão do crime ambiental nessa região, e quem vive lá, e a gente convive bem com as pessoas, é lá, pode né? meta. e esses caras estão ricos, mal na cidade... Né, tem que ver com esse, esse especulativo não vai resolver na base do pacto, do, do vem para o carro, não vem. Aqui é quadrilha. Então, aqui é mais problema de controle mesmo, é mais tarefa policial, para você baixar esse tipo e, e, e aí poder trabalhar com a sensibilização de ordenamento ambiental. Então, assim, esses são os grandes vetores do desmatamento no Pará. Para cada um deles, o programa desenvolveu uma estratégia. Então, o convencional é o que eu chamo a agenda 1.0 do PMV. Cumprimento do TAC, os pactos, o monitoramento, o foco no na gestão ambiental. Que foi o que aconteceu em Paragominas. Então, eu não posso tratar o desmatamento em novo progresso com a receita que foi tratada em Paragominas. Não funciona. Então o Felipe lá não enfrentou o problema da grilagem, dos grileiros. Não, não teve isso não. Lá era mais o produtor desmatando, a produção do carvão, e ele teve como fazer um feito de maçã, né? O Outro vetor, que são os assentamentos, então aqui é mais ou menos 20% do desmatamento, aqui é mais ou menos 30% do desmatamento no Pará. Esse nós estamos fazendo com cooperação com, com, com os assentamentos, por exemplo, o IPAM tem um trabalho importante, assinamos uma cooperação com o INCRA no programa Assentamentos Verde, e o Ministério Público, que é membro do Comitê Gestor, ingressou com uma ação dura contra o INCRA, exigindo que ele fizesse ordenamento ambiental nos assentamentos. Teve mais de mil assentamentos no estado do, do Pará hoje. E ele acabou assinando esse TAC e aí tem aí uma série de praças até 2017 ele tem que dar uma boa arrumada. ontem me ligou o Cadu que é o, o gerente do ordenamento ambiental está vindo a Belém em dezembro o assim, meu tempo já já esgotou. Então vamos concluir. Né? É... Pronto. Estamos avançando aqui. E no especulativo, a gente tem a fiscalização de forças federais continua, o Estado tem apoiado na fiscalização com o BPA, e a gente é, tem trabalhado com limitações legais. Né? É, embora esteja numa área de jurisdição federal, a gente criou uma série de mecanismos legais para constranger esse desmatamento. Então, tem uma série de medidas legais de, de, de, que estão sendo adotadas, e muito em breve, acredito que nas próximas semanas, o Estado do Pará vai lançar um instrumento inovador. Que é a nossa lista de embargo estadual, que chama LDI, Lista do Desmatamento Ilegal, que vai atacar de forma é, bem presente esse tipo de desmatamento. Inclusive as áreas que não têm cadastro, hoje nós vamos detectar o desmatamento e já fazer uma espécie de pré-embargo. O dia que alguém fizer um cadastro ambiental nela, vai aparecer que essa área foi desmatada ilegalmente e que tem uma restrição nela. E todos os órgãos do Estado, para conceder incentivos ou serviços públicos, passarão a exigir o cadastro. Então, se você quer abrir o, o, um cadastro na Depará para vender boi, uma inscrição estadual na CEFa, se você quer o um título de terra no TEPA, uma licença na SEMA, um empréstimo no Pampará, todos os órgãos estaduais para fornecer serviços ou incentivos em áreas rurais exigirão o CAR, assim como exige o CPE. E o CAR incidindo sobre áreas que foram detectadas de desmatamento ilegal com base no PRODES, nós vamos é, restringir. Né, vai tá, a não ser que ele tenha autorização do desmatamento do IBAMA da SEMA mas muito pouco se autoriza de desmatamento no estado então esse instrumento está pronto a gente construiu ao longo dos anos está agora na fase final de regulamentação a SEMA deve estar tá editando as instruções normativas até o início da semana que vem e a gente quer lançar ela ainda no mês de novembro então é um instrumento bastante duro né, é, eu diria bastante inovador também Porque o Estado vai negar qualquer tipo de incentivo De relação com quem tem desmatamento Ilegal dentro do, dos seus imóveis E também para quem não tem o cadastro Então a gente vai antecipar um pouco Até o prazo do, do código né, Começando a exigir o carro Aí lógico, tem algumas exceções O pequeno produtor focando sobretudo Nesse público aqui A gente quer quebrar a expectativa De que ele vai conseguir algum dia legalizar Aquela, aquela posse criminosa nem que ele faça o cara daqui cinco anos, não interessa. Desmatou, vai ser clandestino para sempre. Nunca vai conseguir legalizar nada dentro do Estado. Pode até conseguir o título do terra legal, mas no Estado não vai conseguir legalizar. E eu tenho certeza que essa ferramenta, estando em vigor, a gente quer apresentar para os órgãos federais para que eles também façam uso dela e também é, neguem é, benefícios para as pessoas que fazem é, o promovem desmatamento ilegal. Vamos lá. Então aqui é um pouco de onde que aumentou o desmatamento no Estado, né? aí a gente consegue perceber, por exemplo, nas terras públicas, foi o grande fator onde aumentou o desmatamento no Estado, 46% do aumento que teve no Pará ocorreu em terras públicas, aí né? eu tenho assentamento, propriedades privadas e tenho, sem informação, que são áreas sem CAR, 31%. Então, eu tenho áreas que não estão no CAR, ou glebas devolutas, terras públicas já, que a gente sabe que são áreas muitas das vezes nem passíveis de regularização, são florestas públicas não destinadas, foi onde ocorreu, é justamente na zona de fronteira. Então, eu teria vários slides aí que vão a fundo nessa questão, mas esse é só um para título de ilustração. Vambora. Ok, o segundo bloco que é a descentralização da gestão, segundo eixo então aqui, feito o ordenamento do território a gente começa a trabalhar com os municípios para que eles façam de fato a gestão analisem aquele cadastro e aprovem e aqui o município tem competência para analisar a cara, aprovar a regularização de reserva legal, o conselho de meio ambiente agora recentemente, deu esse poder para o município naquilo que é considerado atividade de impacto local Então, geralmente atividades em até 2 mil hectares é uma área grande é, o município tem é, autonomia e pode trabalhar desde que ele esteja capacitado, e a gente trabalha fazendo essa capacitação. Tá? Para isso a gente defende o fortalecimento da gestão ambiental. Pode explicar? Aí tem todo um passo a passo do município, pode explicar. Né? Aqui é como a gente está organizando o sistema, então tem a SEMA estadual, as unidades regionais da SEMA e é o município. E a gente está linkando tudo isso no sistema eletrônico único e organizando, fazendo os atos normativos, treinamento, levando recursos para esses municípios, então a gente está. Como eu digo, organizando o SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, para que o município trabalhe de forma harmônica e cooperada com o Estado. Mas muitos municípios estão se estruturando. Nós saímos de 26 municípios habilitados para gestão e hoje estamos com 70 municípios habilitados gestão. para gestão. Paragominas, por exemplo, é um município hoje que tem gestão quase plena ele faz todo o licenciamento na área rural inclusive a aprovação de planos de manejo até uma determinada escala ele já faz também, a parte de frigoríficos, ele tem uma estrutura muito boa Felipe, e os municípios vão inovando então ele lançou, por exemplo uma novidade que foi a audiência de instrução do licenciamento né? que depois ele pode compartilhar no vou, se não meu tempo já estourou ele pode falar muito inovadora, que traz transparência, evita é, é, esclarece melhor para o usuário do órgão ambiental como é que ele como é que caminha o processo de licenciamento, valoriza o trabalho da Secretaria. Então, assim, é, é, a, a, os produtores de Paraguinas, eu vejo assim, é, é, estão felizes de estar conseguindo cumprir a legislação ambiental. Porque ele fala, olha, eu solicito a minha licença e ela sai num prazo razoável, Dois meses, três meses, sai a licença. Então, não demora mais dois anos, três anos. É porque isso estimula desestimula você buscar a legalidade. Vamos lá? Então... Para estruturar essa gestão ambiental municipal é que vem muito forte o nosso projeto do Fundo Amazônia. Como eu falei, o milhões, mais a partida de 10. E aí ele tem é, dois grandes focos, que é estruturar 100 municípios para gestão ambiental e, ao mesmo tempo... É, trazer o máximo possível de pequenos produtores para dentro da base. Porque o Pará cresceu muito no CAR, mas os micro e pequenos produtores ainda estão de fora, uma, uma parte deles. Por quê? Porque não tem o dinheiro, às vezes, para poder pagar para o técnico fazer o CAR. E aí ele tem que fazer o Estado dando assessoria mesmo. A Emater está fazendo, a gente está fazendo, mas é muito produtor. Então nós buscamos um recurso significativo que vai nos permitir, eu estimo mais ou menos uns 60, 70 mil cadastros novos, a gente vai colocar para dentro desse projeto. Só agora estou licitando 10 milhões né, para contratar 33 mil cadastros, para fazer agora em 2015. Né? Ainda tem mais recursos para frente para os próximos três anos, que é dois anos e meio a duração do projeto. Vamos lá? Na produção sustentável, vamos lá? A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, o FIP Amazônia, que é o primeiro fundo de venture capital destinado para a Amazônia, lançado pelo banco, é, pelo BNDES, o Pará entrou com 5% desse fundo, com 5 milhões, o Acre também entrou, e o primeiro projeto financiado pelo fundo foi justamente no Acre, uma fábrica de peixes lá. É, pelo acordo que nós fizemos com o gestor do FIB, ele tem que aplicar no mínimo 20% no estado do Pará, em projetos no Pará. A gente botou 5% para receber 20% nos negócios, acho que foi uma boa negociação, né? E é um capital empreendedor, ele só aplica, não vai para atividades tradicionais. Então esse FIB é um primeiro fundo de, de, de, desse Venture Capital, ou de ECT, né? como, como se diz, e, e, e é novidade para muitos dos nossos empresários, quando no resto do Brasil e do mundo, as pessoas se capitalizam muito com, com, e crescem os seus negócios com base nessa parceria, com base em equity, em participação e não via dívida. Os nossos empresários aqui, não, o crescer vou fazer filhão, vou fazer um papagaio no banco, quando você tem outras modalidades menos onerosas de crescer. Então a gente trouxe essa, essa questão para cá. O ICMS Verde também, que nós estamos distribuindo esse ano 40 milhões para os municípios com base em taxa de desmatamento, cadastro e áreas protegidas. Então isso faz com que os municípios corram para reduzir desmatamento e aumentar cadastro e isso é crescente. Em 2017 vão ser mais ou menos 120 a 140 milhões que nós vamos distribuir com base nesse critério. Então esse também foi uma política inovadora, e o outro que nós estamos trabalhando agora é compras públicas sustentáveis. Fizemos um workshop em junho, estamos junto com a, com a GV, com o governo de São Paulo, o Estado para compra um bilhão e meio por ano. Né, de, de, de compra direta ali, só presídios, escola hospital, são 400 milhões, e a gente pode destinar isso, né, ou colocar uma variável socioambiental, para que isso traga é, benefícios para as comunidades locais, para os empreendedores locais, em prol do meio ambiente. Então, a gente viu como São Paulo está fazendo, São Paulo que já está há muito tempo nessa luta hoje, compra 4% em com critérios sustentáveis, o Brasil compra 0,3%. Né? Então, a gente está lançando a nossa política vão querer colocar uma meta ousada para que nos próximos anos a gente atrele as compras públicas é, e seja ali um, um vetor para trazer mais a, a, o produtor para dentro da sustentabilidade, para uma produção mais sustentável. É. Então, esses são... Com barra, pronto. Com isso eu, eu fecho, então, dei um sobrevoo aqui, tem, teria muita coisa para falar, mas nesses três eixos eu dou exemplo de, de algumas iniciativas de políticas que o programa trabalha ou apoia. E aí eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado eu tenho uma pergunta internacional esse FIP que o senhor mencionou aí é, se eu falar um pouco mais sobre qual é o escopo ou os escopos de investimento desse, desse FIP isso seriam somente projetos é, de produção ou poderia envolver também desenvolvimento de programas que vão gerar é, de carbono, de material... Não, o FIP, ele é para investimento em empresa mesmo, pessoa jurídica e negócios. É, se você puder anotar, ou eu posso passar, trocar um cartão de passar um e-mail, é, entra no site da Caeté Investimentos, que é a gestora desse FIP, ela venceu a concorrência do, do, do, do BNDES para ser a gestora, e o, o controlador é o BTG Pactual. Então, lá você vai entrar no site da Caeté investimentos e, e tem lá, FIPA Amazônia. Aí você entra lá tem todas as regras. Então é, ele, ele dá todo, tem todo um checklist para você ver se o, o, a proposta é, do teu empreendimento se encaixa uh, nas regras do fundo. E existe uma pessoa que fica aqui no Pará, porque outra residência da nossa foi que eles abrirem a no Pará, que é o Armando Pironel, posso te passar o contato dele. Então, se você tiver, quiser trocar uma ideia, ele vai até você ou faz um Skype, né? você pode fazer uma carta consulta, um primeiro e-mail de, de intenções, e aí vai trocando figurinhas até ele ver se o projeto se enquadra. Se se enquadrar, eles dão toda a assessoria para montar o projeto. Então, hoje aqui nós temos já uns sete projetos na fase de... de já final de negociação Açaí, teve um na área florestal De concessão, que eles chegaram a aprovar Mas na hora H O dono, como era uma empresa familiar E ia ter um sócio, né, o banco Na hora H ele desistiu, né? já estava tudo pronto Passou no comitê de investimentos Aí ele até me ligou, falou, rapaz, eu desisti Porque a empresa é minha Não quer cortar a banca aqui dentro Não, acho que não é melhor não Aí a família decidiu não fazer E aí o pessoal do, do pib até ficou triste Poxa, era o primeiro investimento, falou, não adianta não adianta casar mundo não quer casar né? mas então, o investimentos lá você tem todos os detalhes, mas é em negócio né? peixe e, e negócios que tem essa característica de negócios verde biotecnologia por exemplo, eles estão olhando a questão de açaí aqui de fábricas que trabalham com açaí hum, é, nessa área, turismo empresas que trabalham com saneamento é, é, é bem vasto o portfólio, mas por exemplo assim fazenda de criar boi, não isso não, plantão soja, não tem que ter algo inovador e algo voltado à sustentabilidade. Quais são os outros requisitos que o SMS Verde, que quero comparar com o nosso lá do Tocantins, que é SMS Ecológico, nós mudamos de 5 até 10 requisitos agora. E não temos o carro achei uma ótima sugestão. Né? Quais outros requisitos é que o estado para, é, considera para pagar os municípios? Ok, são três requisitos. O ICMS Ecológico, nossa, a, a, a variável ambiental do ICMS, porque a gente tem no, no bolo do ICMS, que vai para o município, 75% é valor adicionado, é movimento econômico. Esse ninguém muda, está na constituição, ninguém pode mexer. Nos outros 25%, o Estado define quais são as variáveis. Então, tradicionalmente tem população, território, é... Terras indígenas. Bom, não é, fora do ambiental. Você tem nos outros 25%, população, território, outras variáveis que o Estado é, escolhe. E tem a ambiental, então a fatia do ambiental hoje no Pará é 2% E vai de forma gradual do bolo do ICMS Então o bolo do ICMS é, hoje são 1 um bilhão e meio, acho que se repassa por ano para o município Então hoje 30 milhões é, o, é, é a fatia ambiental tá? Mas ele começa em 2%, ele vai no ano que vem a é 4, depois é 6, depois é 8, até chegar ao teto de 8 tá? Porque ele está saindo de uma parcela que é chamada igualitária Uma parcela que você divide igualmente entre os municípios 144 dividido por, por, por x por cento, então, a Então, para não, não, não dar um sufoco nos municípios a gente fez isso de forma gradual. Então, vamos lá. Então, essa variável ambiental, que é o que vocês... Aí você define quais que são os indicadores de repartição na variável ambiental. Nós escolhemos três indicadores. O CAR, a, a, a área cadastrada de, cadastrada de CAR no município, que tem peso de 50%, ou seja, do bolo de 30 milhões que eu vou distribuir esse ano, 15 milhões é com base em CAR. Quem tem mais CAR leva mais esses 15 milhões, é, é regra de três. 25% do, do peso, áreas protegidas, e aí tem uma subdivisão. Áreas de proteção integral, tem um pezinho um pouco maior, 60%, 0,6%, e áreas de, de uso sustentável, um pezinho um pouco menor, 0,4%. Por quê? Porque o uso sustentável você pode fazer concessão, movimento da economia, que reflete lá no valor adicionado. A proteção integral já é mais difícil. Quando cabe, cabe o ecoturismo, alguma coisa. Então, a gente remunera melhor quem tem mais isso. E os outros 25% redução de desmatamento. O município que consegue reduzir o desmatamento participa nessa fatia. Né? E, e essa redução tem alguns critérios. Primeiro, critério de entrada. Só participa desse fatia do bolo quem tem pelo menos 20% da cobertura florestal original. Porque eu tenho município que zerou, mas também zerou a floresta. Então, a Bel Figueiredo, eu vi lá, tem 5%. Do remanescente, não está desmatando mais nada. Provavelmente está nas grotas, 5%, não quer mais desmatar. Então, eu não, não posso pagar esse município. Ele precisa recuperar a cobertura para poder entrar nesse critério. E, e a outra coisa, a gente fez um critério progressivo também. A gente fechou uma taxa média de 2007 a 2011, e aí eu vou comparando. Tem que reduzir. Em 2012, 30, começa com 20% em relação à média, depois 30%. Depois 40. Então eu vou dando, eu vou aumentando o esforço do município para ele participar desse grupo. Então é uma coisa bem do... engenhosa, o Dennis que fez os, os cálculos aqui no nós bom, mas está tudo planejado e tudo na internet. Só não vão o tempo, é. aí o prefeito recebe o recurso. Isso. Gasta como quiser. A nossa lei estadual diz que ele tem, o recurso recebido do ICMS Verde tem que ser aplicado na gestão ambiental municipal. Deus parabéns, ah, é. eu não cheguei lá. E a gente, inclusive, sempre no site do Municípios Verdes, tem a tabela do valor do repasse. Porque o repasse ele vem junto mesmo. Chegou um milhão para o município. Aí o prefeito, mas quanto disse ICMS Verde? A gente separou lá, falou, olha, 80 mil ICMS Verde. E aí os secretários agora estão brigando negociando com o prefeito. Prefeito, repasse isso para vamos lá. E aí a lei dá até 2015, alguma coisa assim, para que os municípios regulamentem como que vai se dar o uso do ICMS verde no A gente tem que trabalhar com cuidado nisso para evitar a inconstitucionalidade, porque o dinheiro, o ICMS, é do município. Então, é, eu tenho que trabalhar com muito jeito ali para não ferir o autonomia municipal. Então, a gente está devagarzinho é, avançando nesse tema. Brasil Novo é o primeiro município do Pará que aprovou uma lei já definindo como faz o uso do ICMS verde. É, Brasil Novo, eu tenho já a minuta da lei, se alguém quiser, é, pode me pedir no contato. Ele não está no site ainda, mas mas eu posso passar. Conhecendo um pouco que eu conheço da dinâmica econômica nos municípios do Pará, a principal receita vem de atividades de uso da terra. Então, de imediato, qualquer ação é, é, de redução do desmatamento pode afetar a dinâmica econômica em uma série de Eu imagino que no começo teve uma resistência, acho que, para cobinas aí, a gente pode falar que é, é fora da curva, junto com talvez mais dois ou três municípios, mas é fora da curva. Como é que faz com todos os outros 90, é, 95, vamos colocar aí, ou talvez 98, é para é, mostrar que de, de fato essas ações né, de conservação podem melhorar a dinâmica econômica do município? Tá, primeiro é, a gente tem que pensar o seguinte, boa parte desses 98 não tem grande problema de desmatamento. Né? O desmatamento, eu tenho os cinco municípios do Pará que mais desmatam respondem com mais de 50% do desmatamento do Estado. Então ele está bem concentrado naquela região. Então, assim, não é, nem todos eu tenho essa resistência. Mas a nossa estratégia é a seguinte: eu brinco, é, é ser mão, cenoura e porrete. Né? Então, muita conversa, tal, sensibilizando, não é sinônimo de. de Desmatamento não é sinônimo de desenvolvimento, eu já tenho até um mantra um discurso decorado que eu vou, que eu falo, que vai, que conversa. Cenouras tem o ICBS verde, tem as montagens, tem a taxa de juros, tem o mundo moderno que está aí exigindo regularidade e tem o corrente. Olha, se não entrar também, o Ministério Público processa, o figurifico não compra, o IBAMA vem e fiscaliza, então eu digo assim, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Quer dizer, agora não tem como brigar. Né? De fato, eu tenho 105 no programa, uns estão mais engajados, Outros estão mais atrás, outros estão no meio. A vida é assim, né? na sala de aula é assim também. Uns estudam mais, uns passam, uns não terminam. Então, eu acho que uns vão acabar se convencendo mais à frente. Outros estão vendo é, vantagens, inclusive econômicas, competitivas, nessa agenda da sustentabilidade. E eu acho que isso é que vai fazer a roda girar. Né? A, a, a agenda da climática, da, da sustentabilidade, ela está ela hidratando cada vez mais na economia. Né? É, e é isso que vai fazer as coisas acontecer. Né? É, o senhor falou de três é, três eixos, eixos ali, não, mais do que os três eixos, três tipos de desmatamento, assentamento convencional e especulativo. É, como é que está o boi nisso? Qual que é Se você falou sabe, para mim, para a gente interessa é, se, se tem, se, se o senhor pode falar alguma coisa agora, ou se a gente, enfim, como é que a gente pode ter acesso a essa essa estratificação e onde é que nós estamos. O boi encaixaria no eixo da produção sustentável ali. Agora, não é uma, eu não mencionei ali, eu dei três exemplos, CMS verde, FIF, compras públicas, que estão mais ligadas a nós, nós estamos dando os inputs, digamos, para que isso ocorra. No caso do boi da pecuária. É, é, não é uma iniciativa própria nossa, né? mas está acontecendo. Você viu lá o projeto Pecuária Verde em Paragominas, tem outros projetos em Marabá, em São Pedro do Xingu, né? com a Frig, com o TNC, estão acontecendo. Então, lembra que eu falei? Eu acho que o PMV ele acabou virando um espaço, um fórum para as políticas da sustentabilidade, para esse debate. Então, o que eu quero é criar o um clima, criar um ambiente. O Governo do Estado não pode ter a pretensão de ele querer ser o executor público, podemos. Então, o que eu acho assim, tem iniciativas na área da pecuária muito bacanas acontecendo é, no, no, no, no Estado. Né? Na, na verdade, desculpa, a minha pergunta era com relação ao desmatamento. É esse esse ah. aumento do desmatamento, qual a participação do boi e nesses, nesses três tipos aí? de, de se, se tem esse dado, se ele é boi, é, não, se... É, é. Você falou que tem tudo 70%. 70%? 70 que se desmata, vira passo são dados do Terra Class e a gente cruzasse esse campo. O cara vê que tem boi na área. Agora, o cara... mas aí tem um detalhe. Mas o cara tá desmatando porque ele é um pecuarista, porque ele quer... Não, é a forma que ele tem de ocupar. A intenção dele é ocupar a terra, é especulação fundiária. O boi é apenas um instrumento de ele ocupar, para dar áreas de legalidade áreas de uso produtivo. Então ele desmata e joga o capim, né, e depois joga coisa dentro. E tem várias vantagens, várias é, razões por causa disso. Por quê? Porque não precisa ter estrada, para vender esse boi depois ele sai tocando, o boi vai andando. Mas ele tem uma certa facilidade de esquentar de legalizar esse boi depois. Mas esse 70% é do especulativo, que não, tem é, porte, hidrelétrica, é, é, etc. 70% é, de é, tudo. Do assentamento, desmata, assentamento convencional naquelas três divisões que, que o senhor apresentou. É, por que, que é boi? Porque vira pasto. Se vira porque porque tem boi. Então eu estou estudando dados do terra plessa. 70% vira pássaros. É, na Amazônia, é só no Pará não. Aqui no Pará reproduz a mesma coisa. Eu diria que dos boletins de verificação que me voltam, eu não tenho a estatística exata aqui. Mas assim, eu estou sempre olhando, é mais ou menos isso mesmo. De cada 10 boletins que me chega, 7 apontam que o desmatamento foi para plantar capim. É, tem capim, tem boi já plantado na área. Então assim, o boi é o o instrumento de ocupação. Mas ele não é a causa real. Eles não são frigoríficos, não são. tá entendendo? Desmatei, o corpo caiu. porque você planta, você joga a semente de avião, você planta e o boi anda no meio do pau. A soja não anda, né? O boi anda, você desmata, joga o capim o boi anda no meio do pau, toma. A soja não anda, A macaxeira é menor, né? O corre também é mais bruto. O boi é uma atividade bruta. O Mauro Lúcio fala muito disso. Por isso que ele está ali, é atividade fronteira, para amansar a terra. Eles usam, os especuladores, os matadores usam essa atividade. Né? E, e depois tem uma certa facilidade de escoar a produção também. É, matar clandestino, vender para uma fazenda, esquentar esse coi, então é, ainda tem que melhorar bastante o controle. Por isso que nós estamos atrelando aqui a GTA no carro, né? para fora do estado só sai GTA se tiver carro. E dentro do estado vai ter um calendário agora, para comprar, para vender, vai ter que ter carro. E com o carro monitorado eu consigo saber se de é né? Então a gente tem uma estratégia de médio e longo prazo para realmente fechar esse controle. Mas isso é um a minha orelha esquerda quase todo dia. Né? Não é fácil. Mas devagarzinho a gente vai. Assim.